Bom dia, meu nome é Guilherme, eu vim falar um pouco sobre o que é deficiência auditiva, porque eu tenho deficiência auditiva, e quais são as implicações na vida escolar. Eu cresci estudando numa uma escola regular, falando, como vocês estão vendo agora, só que eu fazia um uso muito maior da leitura labial, então as adaptações que aconteceram foram muito mais quebra de barreira atitudinal. Minha mãe ia lá na escola, explicava que eu era surdo e tinha que falar de frente comigo, porque eu faço leitura labial. Não, o professor não deveria falar virar para o quadro, porque se ele falar virar para o quadro, não, não tem como ler o lábio. Evitar de tarde, pela mesma razão, vejo o lábio, escrevo, pego de novo, opa, alguma coisa foi falada, eu perdi a informação. Então, quanto mais escrevesse no quadro, melhor. E é isso. Só que isso é no meu caso. Eu sou surdo oralizado, ou pessoa com deficiência de chip. eu não me importo com rock Mas tem um outro grupo, que são surdos sinalizantes, que usam a Libras como primeira língua. Nesse caso, como é que pode ser feita a inclusão dele no ambiente escolar. Primeiro que tem dois tipos de escola. As escolas inclusivas, que é a maioria, e as escolas bilínguas, que é como é chamada a escola especial para o surdo. Focando na escola inclusiva, se o surdo é sinalizante, como é que ele pode ter acesso à informação? Normalmente, se, se prevê, que tem um intérprete em sala de aula, enquanto o professor fala, o intérprete está interpretando, está passando a informação em uma língua ensinada. Só que para essa informação ser passada, tem que ter uma coisa antes disso. O surdo tem que saber a língua ensinada. Muitas vezes ele chega na escola sem saber essa língua, porque não foi estimulado, foi descoberto na surdez gente. mas... Grande parte dos pais, 95% de morte uma é uma pesquisa, dos pais de surdos são ouvintes. Ele se descomunicava ao seu filho na modalidade português-oral. Depois ele percebeu, ah, não deu certo, então vamos dar língua Só que nisso, a criança já cresceu um pouco, tem uma coisa chamada janela de linguagem, um período crítico, é de 0, 5 anos, 0, 6 anos, é bom, é certinho isso. que é o período que ele entra na escola, ele entra sem língua. O intérprete não só tem que passar informação como tem que ensinar a língua de ensinar para ele. Ele é intérprete, não é professor. Então, muitas vezes, o surdo está na escola e frequenta aí ah, E no aí ele tem que contar com algum profissional, um professor, pode ser surdo, pode ser ouvinte, e aí ele, ele começa a aprender a língua de ensinar, mas já tem um atraso de linguagem. É uma, uma, uma inclusão difícil de acontecer. O surdo está sozinho, só interage com o intérprete, não tem coleguinha surdo para terminar a língua de sinais. O reto do colega aprende como é lidar com surdo. Ah, ele tem a língua própria, é assim que ele se comunica. Só que desse jeito ele não está aprendendo a língua de sinais, para falar com o colega. Ele sempre vai ter que falar com o colega através do intérprete. Não seria boa uma inclusão mais direta. O, o, o aluno surdo e o aluno ouvinte. Falando direto, e isso sim seria uma inclusão. Já na escola bilingue, o surdo está entre os seus padres, ele consegue comunicar tranquilamente. Por isso o surdo defende muito esse tipo de educação para o surdo, a escola bilingue.